E aí galera tudo bem hoje eu preparei uma planilha para a gente entender qual a possibilidade de transformar um valor em reais em um milhão de reais conforme o histórico de transformação de multiplicação de valores das principais criptomoedas que conhecemos hoje então vamos para a tela do computador na planilha do Excel conhecer essa função a planilha que eu preparei é essa daqui quanto eu preciso investir para ter um milhão de reais historicamente o que, que isso significa? Eu avaliei as 300 principais, as 300 maiores criptomoedas conforme o ranking do CoinMarkup, para a gente entender qual que foi a valorização histórica desses ativos. E eu fiz uma simulação aqui de valores de investimento com faixas de market cap. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você colocasse um real quando tivesse valendo um milhão de reais o projeto, qual as chances disso acontecer, quantas vezes, quantas vezes isso já aconteceu na história da criptomoeda, para a gente entender a real possibilidade disso acontecer ou não. E para a gente ter uma análise bastante verídica, eu peguei os dados aqui na data de hoje, 28 de 12 de 2021, com a valorização de mercado e fiz uma conta aqui para quantas vezes multiplicou o capital conforme o nível de entrada. Então a gente tem aqui 1 milhão de dólares, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares e 20 bilhões. Isso quer dizer o quê? Se você tivesse investido, quando o Bitcoin tinha um valor de mercado de 1 milhão de dólares, o seu investimento teria multiplicado por 929 mil vezes até hoje. Por que, que eu não peguei aqui desde o zero ou então menores de um milhão? Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar um projeto que tem um market cap abaixo de um milhão. E principalmente bons projetos. Quando chega aqui para a gente no Brasil ou nas nossas plataformas que a gente já conhece, o Market Cap já tá bastante esticado tá muito maior do que um milhão o que a gente costuma ver projetos sendo lançados é no mínimo e 5 milhões para cima disso obviamente tem aqueles projetos bem menores ou até duvidosos scans, que você vai conseguir entrar com Market Cap abaixo de um milhão de dólares mas é um nível de risco tão alto que eu decidi nem colocar aqui na planilha porque não teria sentido a gente ficar focando nesse tipo de ativo porque é um risco extremo aí seria uma outra estratégia de investimento que você pode fazer no futuro quando você tiver muito mais capitalizado destinar uma parte extremamente pequena do seu capital total justamente para apostar nesse tipo de coisa mas não venha ao caso para 99,99% das pessoas o que elas precisam fazer é investir em projetos bons para no longo prazo ter um ótimo retorno assim como teve o Bitcoin o Ethereum, por exemplo quando você investiu no começo deles ou e até agora mesmo vamos começar a nossa simulação aqui a gente entender então eu coloquei aqui um real ou um dinheiro de investimento tá tanto faz que é dólar se é real que a gente quer mais entender aqui se é possível transformar a quantidade X em um milhão seja dólar ou real tá então a gente colocou aqui um real e Vamos ver quantas moedas transformaram um real em um milhão de dólares, de reais, né? a mesma moeda que você investiu. Então, a gente tem aqui tudo zero. O que, que isso significa? O Bitcoin, ele multiplicou por 929 mil vezes. Mas, para transformar um real em um milhão, você precisa de uma multiplicação de um milhão de vezes. Então, por mais que tenha chego muito perto, não chegou. Então, está zero aqui. 0% das criptomoedas do ranking aqui das 300 maiores conseguiram esse feito, então você investir um real em qualquer ativo, seja ele um market cap que for, a não ser que seja market cap zero, a chance de você transformar um, em um real, em um milhão é muito, muito, muito, muito baixo. Vamos dar início aqui ao nosso empreendimento de testar mais valores, 10 reais. Se você colocou 10 reais em projetos que estão com market cap até um milhão de reais, a gente tem duas moedas aqui que no, na história conseguiram fazer esse feito, que foram justamente o Bitcoin e o Ethereum. E aí somente quando elas tinham até um milhão de reais, de dólares de capitalização. Acima disso a gente vê que já não conseguiria transformar 10 em 1 um milhão. Você consegue ver aqui o nível de dificuldade para transformar 10 em 1 um milhão. Apenas 0,67% dessas 300 conseguiram fazer isso. E são justamente o Bitcoin e o Ethereum, que são as criptomoedas justamente totalmente fora da curva. Não dá para comparar elas com mais nenhum outro projeto. Vamos continuar a nossa avaliação aqui e ir para reais E aí com 100 reais a gente já consegue ver aqui 23 moedas que conseguiram transformar 100 reais em 1 milhão. Isso com uma capitalização inicial de 1 milhão. E a gente tem aqui, na verdade, o ranking das 23, 6 que são stablecoins, ou seja, você poderia ter investido 100, mas hoje você continuaria com 100, porque o valor dela é estável. O que acontece nessa é que ela tem uma emissão a mais de tokens e aí ao longo do tempo o market cap dela vai valorizando. Então dessas 23, você ainda tem que tirar seis dessa possibilidade, então isso daqui, esse 7,67% cairia, para 5,6% mais ou menos de históricos de moedas que transformaram esse valor. E aí com 10 milhões de market cap, você já tem duas, que é justamente o Bitcoin e o Ethereum, e com 50 milhões você tem uma que é justamente o Bitcoin. Então aqui é interessante da gente notar que mesmo com 50 milhões, né, então perceba lá, quando tinha um milhão de dólares ou de reais de market cap, o Bitcoin, se você não investiu, depois, quando ele chegou a 50, ele já tinha multiplicado por 50 vezes o capital. Muita gente provavelmente achou que já estava esticado demais o valor que não iria investir. Mesmo assim, quem investiu somente 100 multiplicou por 10 mil vezes o valor e hoje tem 1 milhão de reais de dólares. E aí a gente tem aqui também alguns exemplos para a gente ir entendendo. Porque muita gente vem falar para mim que, ah, eu só coloquei 100, eu só coloquei 50, eu só coloquei 300, porque se der certo eu vou ficar milionário. Isso é uma ilusão que, infelizmente, muitos youtubers estão vendendo hoje no Brasil, colocando que projetos, meme, ou qualquer projeto que seja, vai te deixar milionário com baixo investimento. E eu estou mostrando aqui na prática, na certeza dos dados, que isso é extremamente difícil. Isso acontece basicamente uma vez só que é o Bitcoin e depois disso é extremamente difícil você conseguir acertar isso tá então eu estou fazendo esse vídeo que é para você tomar sua decisão de investimento com fundamentos e esclarecido do que realmente vai acontecer essa ilusão que transforma investidor em torcedor achando que vai colocar 10 reais e vai tirar um milhão infelizmente vai acabar ao longo do tempo desmotivando as pessoas para investir em bons projetos investir em coisas legais e que ao longo do trem do tempo te traria um resultado fenomenal. Você vai investir os seus 100, 300, 500, 1.000, 4.000, mil reais em uma shitcoin, vai perder tudo ao longo do tempo e vai ficar desmotivado, achando que esse mercado não é para você, que é só tem porcaria, que é pirâmide, que é não sei o quê sendo que tem ótimos projetos que você poderia investir o seu capital fazendo diversificação e ao longo do tempo você teria um resultado extremamente interessante. Então presta atenção porque tem muito youtuber aí que não sabe fazer nenhuma conta, não sabe nem o que é market cap e está falando que você vai ficar milionário. Eu vou te falar a verdade, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal agora para você não perder nenhuma notificação e vamos continuar aqui para ver onde vai parar isso daqui. Vamos supor que você investiu 500 reais inicialmente. E aí a gente tem aqui 73 criptomoedas a partir de um milhão que conseguir, conseguiram, fizeram, efetivamente transformaram 500 reais em um milhão de reais. Obviamente a gente tem aqui as stablecoins que a gente tem que tirar dessa conta, mas como já é um número maior que 73, a gente pode considerar né, para não precisar ficar fazendo redução toda hora. Com 10 milhões de market cap são 14, 50 milhões de market cap são duas, e aqui é Bitcoin e Ethereum. Então a gente percebe que até, até 10 milhões de dólares de reais de capitalização, a gente já tem aqui algumas fora o Bitcoin e o Ethereum, mas desconsiderando também as stablecoins, principalmente com 1 um milhão. E aí quando a gente olha aqui nos nossos exemplos, a gente tem Shiba que já tem 19 bilhões, então não faz sentido nenhum. O menor aqui que eu trouxe foi o ULT, que tem um projeto interessantíssimo, que eu acredito, e que tem um market cap bem baixo ainda de 12 milhões. Mesmo assim, ele entraria aqui na faixa dos 4% de transformar 500 em 1 milhão, isso considerando só as 300 maiores. E aí quando a gente olha aqui para a Doge, Dogezilla, por exemplo, ele já tem uma capitalização de 42 milhões. Então ele entraria aqui, numa estatística de precisar multiplicar igual o Bitcoin ou o Ethereum para transformar 501 milhão, que é, eu não vou falar que é impossível, mas é extremamente improvável, certo? A gente tem aqui também a Rádio Caca que já tem 650 milhões, então ela entraria aqui e hoje a gente não tem historicamente nenhum projeto que você conseguiu investir 500 reais a com capital já do projeto de 500 milhões e que transformou esses 501 em 1 milhão. Então, historicamente, a gente nem pode falar que é possível isso. Entre outras, né, a Baby Dogecoin entraria também aqui mais ou menos nessa faixa, também sem nenhum histórico de possibilidade disso. Mas vamos falar que você quer colocar mais dinheiro nisso. Você recebeu lá o seu 13 terceiro e você vai colocar mil reais. Vamos ver como que fica isso. Então, a gente já tem aqui projetos de um milhão de reais de capitalização 110 ou seja 36 cento dos projetos das 300 maiores criptos se você investiu nela quando ela tinha um milhão de dólares de capitalização você conseguiu transformar mil em um milhão é um número extremamente positivo a gente vê aqui que sim é possível ficar milionário com criptomoeda. Mas quando a gente olha aqui as 300 maiores criptomoedas, que é a lista justamente que eu peguei aqui para fazer análise, a gente vê pouquíssimos projetos meme, pouquíssimos projetos sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhuma inovação. Então isso nos quer dizer algumas coisas. Primeiro, os projetos, para eles mostrar valorização ao longo do tempo, é necessário que tenha sim algo positivo para a comunidade, seja uma inovação tecnológica, uma disrupção de mercado, algo novo, uma blockchain nova, mais tecnologia, mais rapidez. Não é a troca de nada que os projetos vão se valorizar. A gente tem o quesito do tempo. Então nenhum projeto aqui foi feito da noite para o dia e já está no top 300. Todos têm um tempo de maturidade que é necessário para isso também. Então não espere que você vai comprar hoje e amanhã já está no top 300 e você vai conseguir ficar milionário. E vamos aqui para a nossa tabelinha de quantas fizeram isso. A gente já tem aqui uma com 500 milhões de capitalização que fez isso, que foi justamente o Bitcoin. Então, para a gente ter uma análise aqui mais justa, Rádio Caca, para você transformar mil reais em um milhão, ela precisaria replicar o crescimento do Bitcoin, o que é bastante improvável. Mas vamos continuar aqui, vamos supor que você vendeu o seu carro e aí vai colocar 10 mil reais para transformar esses, esses 10 mil reais em um milhão. Quantas fizeram isso? Basicamente todas as 300 criptomoedas, obviamente, que você colocou 10 mil, você conseguiu um milhão de reais. Isso nos traz aqui uma janela histórica interessantíssima, porque quem investiu aqui, Dois, três anos atrás, em bons projetos, né, fugiu de Memecoin, a não ser a, a Dogecoin, que por acaso, né? Por, por acaso do Elon Musk, valorizou bastante. Se você procurou bons projetos, ao longo do tempo você conseguiu sim ficar milionário investindo somente 10 mil reais. Pode ser muita coisa, 10 mil reais hoje? Com certeza, é bastante dinheiro. Mas é uma fração apenas de um milhão de reais, certo? Então quem conseguiu fazer isso, quem investiu nessas 300 criptomoedas que estão aqui, a partir, né, obviamente, de um milhão de dólares de capitalização, conseguiu esse feito. E aí a gente já pode ir para um universo mais real, porque você, como eu disse, não consegue pegar essas criptomoedas, principalmente os bons projetos, com market cap de um milhão. Você vai conseguir pegar eles a partir ali, de 50, 100 milhões, que já está mais conhecido na internet. Você consegue ter... Mais acesso a essas informações. E aí a gente já passa por um número aqui, por exemplo, de 50 milhões para 42. A gente tem que tirar os seis que são stablecoins, então vai sobrar aí uns 12% de histórico de investimento que você colocou 10 mil e virou 1 milhão. Ainda assim é uma chance muito bacana, né? Historicamente, da gente pensar que mais de 10% das criptomoedas que você entrou com 50 milhões de market cap, e elas transformaram o seu investimento de 10 mil em um milhão. Quando a gente vê aqui na faixa do, de um bi, a gente continua ainda só com a nossa queridinha Bitcoin e o Ethereum, que mesmo assim, com um bilhão de market cap, transformou 10 mil em um milhão. Pensa você que você olhou o Bitcoin com um milhão de market cap e falou: ah, esse negócio não vai para frente, né? Em 2010, 12, 13, sei lá. Ah, esse negócio não vira, não vai rolar. E aí ele multiplicou por 100 vezes. E você falou, nossa, isso daí aconteceu, mas agora está muito caro. Está muito caro mesmo. E aí ele multiplicou por, por mil vezes. E você continua achando caro. Mas ainda é possível ganhar dinheiro com isso. Então, fique atento, porque geralmente, no longo prazo, o que manda na valorização é o quanto esse projeto é útil e necessário para a sociedade o Bitcoin ele é útil e necessário ele é útil e necessário porque hoje ele é a melhor forma de você guardar dinheiro ou guardar valor no caso mas vamos então falar aqui que você vendeu sua casa e colocou lá os 100 mil para você ter uma multiplicação de 10 vezes que não é fácil né se você pensar se você aplicar hoje 100 mil na poupança em quanto tempo você vai conseguir ter um milhão de reais, você vai ficar em décadas para conseguir chegar nesse um milhão de reais. Vamos ver aqui. Normalmente, né como a gente já viu, se você entrou com os projetos com um milhão de capital, em todos eles você conseguiu transformar 100 mil em um milhão, em todos eles você conseguiu transformar 100 mil em um milhão com 10 milhões de market cap, em 60% deles você conseguiu multiplicar 100 mil para um milhão com 50 milhões já de market cap, e aí com 500 milhões de market cap, por exemplo, só 14%, mas aí tira os seis stablecoins, então 12%. E aí já é um ponto de atenção aqui para a gente, né? porque 100 mil é um valor bastante elevado para 99% das pessoas no Brasil. E quando a gente vê aqui, Baby Doge, Rádio Caca, eles estão nessa faixa aí de 500 milhões, né? um mais, outro menos mas a gente pode presumir que os dois estão aqui nessa faixa para essa conta. Então, apenas 12% dos projetos que estão nessa capitalização historicamente conseguiram transformar 100 mil em 1 milhão. Então, não veja, você não vai investir 300 e transformar 1 milhão em Baby ou doge ou Rádio porque é historicamente improvável. 100 mil já tem uma possibilidade até alta de 10%. Né, de mais de 10% para você fazer essa transação, mas também a gente tem que lembrar que estamos analisando aqui só os 300 melhores projetos. E aí você precisa entender se Baby ou Radcac se encaixaria no perfil dos 300 melhores projetos, se eles têm fundamento, se eles têm propósito, se eles têm inovação né, para conseguir vencer a linha do tempo, para que eles se provem na linha do tempo. E vamos colocar aqui que você, então, quer fazer aquele tradicional dobradinho? Você quer colocar 500 mil e você quer tirar um milhão de reais. E em quais projetos ou quais as chances disso acontecer? Se você entrou aqui nos projetos até 100 milhões, isso aconteceu em 100% das vezes, tirando, obviamente, as stablecoins que não tiveram valorização por conta do projeto. Se você entrou em projetos com mais de 500 milhões de market cap, e aí é sua chance já cai para baixo de 35% aqui tirando os stablecoins. Se você entrou em projetos que estão acima de 1 bilhão de capitalização, já cai para menos de 22% o seu número aqui de possibilidades históricas. E se você entrou em projetos que estão na faixa de 20 bilhões, a chance cai para 2% aqui desconsiderando as duas stablecoins que a gente tem nessa faixa aqui. Quando a gente olha aqui para 21 bilhões, a gente tem basicamente Shiba, que já tem esse market cap. Então, se você colocou agora 500 mil, 500 mil reais ou mil dólares, quanto ela tem os 20, 19 bilhões de capitalização, você saiba que somente o Bitcoin e o Ethereum que conseguiram dobrar enquanto eles tiveram esse market cap. Então, você tem que pensar que Shiba tem que replicar aí o crescimento histórico de Bitcoin ou de Ethereum para que você consiga dobrar o seu investimento de 500 mil para 1 milhão. E aqui as chances né, também vão ao seu favor conforme você vai diminuindo o market cap. E aí, agora você conseguiu entender mais ou menos como funciona a multiplicação de capital investido conforme o projeto, conforme a capitalização atual do projeto? Agora você já sabe que se um projeto já tem uma capitalização muito grande, a sua chance de transformar um valor pequeno em milhões é extremamente menor. Agora, se um projeto está apenas começando, está lá no seu início, com um milhão, dez milhões de capitalização, essa chance já vai aumentando muito. O que, que vai jogar ao seu favor para você conseguir multiplicar o seu dinheiro para transformar ele em milhões? É justamente a qualidade do projeto. Então, projetos com bons fundamentos, projetos disruptivos, projetos inovadores, projetos que trazem benefício para coisas que já estão estabelecidas na sociedade, eles têm uma maior chance de perdurar no tempo e trazer valorização. Além disso, também tem a questão do time, da centralização, da tecnologia envolvida, regulação, que pode ser ou não feita sobre isso, entre outras coisas que você precisa avaliar. Investir não é somente olhar um vídeo no YouTube e colocar lá seus 100, 200, 300 reais esperando que vai ficar milionário, porque ao longo da jornada isso vai te fazer muita falta, é sem hoje, sem amanhã, sem depois, isso vai minando o seu poder de compra, o seu poder de investimento e o que mais vai te trazer resultado é em você investir em bons projetos que estão começando ou estão menores e acompanhar o crescimento deles ao longo do tempo. A gente tem uma pesquisa que muitos investidores que começaram lá no Bitcoin, começaram no Ethereum, eles não apresentaram esse lucro na sua carteira de 900 mil vezes, de 1 um milhão de vezes, porque eles vão realizando lucro ao longo da jornada. Muitos vê lá a multiplicação de 3 vezes do capital, 5 vezes do capital, já realiza esse lucro, sendo que o negócio poderia multiplicar até 900 mil vezes no futuro. Então tenha um plano, se você está investindo um valor que você não precisa dele, que é o correto, você deixa lá no seu projeto, no seu investimento, até o momento que ele alcançar patamares que você nunca imaginou. Não adianta você tirar com duas vezes, três vezes, quatro vezes o capital e ficar tentando fazer trade, porque a chance de você perder dinheiro fazendo movimentação ela é muito maior do que se você deixar lá estabelecido em bons projetos que não perderam fundamento. Além disso, lembre-se sempre de fazer diversificação. Não coloque todo o seu capital em um tipo só de ativo e muito menos um tipo só de gênero. Não coloque só em criptomoeda. Tenha outros tipos de investimento. Tenha papéis de ações de empresas, tenha investimento fora do Brasil, tenha investimento imobiliário, imobiliário. tenha vários tipos de investimento, porque quando um está caindo, o outro sobe e a sua carteira vai se balanceando. Você vai rebalanceando os valores conforme o percentual que você alocou inicialmente para cada um, e isso ao longo do tempo vai te trazer resultados incríveis, muito mais incríveis do que você investir em shitcoin esperando ficar milionário. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te vejo. Fui. <música>